Olá meus amigos do Rio Mafra Mix, hoje para mais dois dedos de prosa e eu trago ela, a belíssima secretária de educação de Mafra, Janine, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer é da gente também, né? E tá possibilitando aí trocar esse dedo de prosa e trazer algumas informações da nossa educação. Vamos falar sobre educação, sobre sala de aula, sobre projeto. Vamos falar sobre muita coisa. Mas antes de começar a falar, eu quero receber a minha amiga Ana, que vai trazer um cafezinho para nós ali. Hum, que delícia! Quem o café? O café é meu. E esse coração ali, ó. Ai, que que é lindo! Pra... Olha, gente. Por isso que eu gosto de tomar café aqui no Posto M7. Olha a simpatia dos nossos amigos aqui. Obrigado, Ana. Simpatia, beleza, beleza. e capricho, e né? E capricho. Olha, né? parabéns. É, está muito bacana. É, secretária, vamos falar sobre educação. Eu, é, esses dias eu estava vendo algumas reportagens, por exemplo, assim, o pessoal lá do Vale do Silício, nos Estados Unidos, por exemplo, que é o berço da tecnologia mundial, eles estão optando deixar seus filhos em escolas que não têm tecnologia. Escolas em que o professor fala num quadro negro, é, bem tradicional, bem tradicional, onde tem ar livre, né, contato com a natureza. E, e a gente vê, pelo menos no Brasil, uma tendência de tecnologia, tecnologia, tecnologia, cada vez mais tecnológico. Eles estão vendo alguma coisa que nós não estamos vendo? Como que é a sua avaliação em respeito da educação? Olha, eu concordo um pouco com eles também, mas acho que nós não podemos é, ficar é, longe desse mundo né, tecnológico. Então, Bom a nossa... Apetite. A nossa educação hoje, ela faz uma mistura das duas situações. Né? Então, veja, a tecnologia faz parte da vida das crianças desde pequenos, sim. Nós temos que dar esse conhecimento para eles, principalmente dentro das escolas, porque tem ainda crianças que não podem ter esse acesso, por questão de vulnerabilidade, por questão de, de, de condições financeiras. Então, a escola tem que possibilitar, sim, esses conhecimentos, mas não ficar totalmente nessa função tecnológica. E em prova disso a gente teve a pandemia que se não fosse conhecimentos tecnológicos, se não fosse tecnologia, ficaria tudo parado, né? Então tem que ter aí uma associação das duas coisas Esse contato com a natureza, maravilhoso, as crianças estão né, recebendo parques nas escolas porque precisa desse brincar, precisa desse espaço bonito Oxa, Obrigado, mas que maravilha! <risos> estamos fazendo o projeto de hortas, né, com jardins porque tem que ter essa mistura realmente dos dois, né? Nós estamos agora começando com um projeto que é cultura na escola, onde vai o palhaço, né? E vai tentar fazer esse resgate dos conhecimentos antigos, das brincadeiras antigas, para tirar um pouquinho dessa tecnologia, embora ela seja indispensável. Então, eu te digo o quê? Não é o extremismo de um lado, nem o extremismo do outro. Tem que ser um conjunto das duas coisas, porque são indispensáveis. Um outro estudo que eu estava lendo outro dia, que mostra a relação do calor com o aprendizado. Né? Uhum. E uma das coisas que o prefeito Emerson Massa está fazendo é implantar ar-condicionado nas escolas. O calor, nós temos períodos, a maior parte, essa, esse frio, esse clima mais ameno, mas quando tá naquele calor, a gente que trabalha sabe que a gente não pensa aquele calorão, né? Há uma previsão para instalar ar-condicionado em todas as escolas? Qual que é o mapeamento disso? Sim. Olha, eu vou te dizer que não é só o calor extremo, como o frio extremo. Também dificulta. né? Então, como pensando no calor, né? eu vou usar ar-condicionado, óbvio, né? Pensando no frio também extremo, porque a gente sabe que com o frio muito grande a gente também a aprendizagem começa a ficar dificultada. E a gente colocou as japonas, as tocas, luvinhas, né, para as crianças. E a questão de, de da, dessa climatização tanto para o frio quanto para o calor, nós estamos aí trabalhando desde o ano passado em cima disso. Abrimos licitação, né? A primeira empresa que ganhou. A gente sabe como é que é os processos públicos, né? A primeira empresa que ganhou. Ela começou a, a analisar todas, nós temos 31 escolas e sabe que às vezes as pessoas de fora acabam participando das nossas licitações e eles não têm ideia da distância, do tamanho de Mafra, uhum. da distância que é uma escola da outra, né? As escolas são longe. Vamos pensar municipal mesmo, a gente tem as creches mais, poucas escolas e o restante são todas retiradas. Desistiu, né? Então... Processo para desistência, chama, né? Todo o período, colocado. né? Ali dentro da legalidade, chama o segundo colocado. Segundo colocado vem, faz toda essa análise, começa a instalar e vem de secretária. Hum, não tem condições. A gente acabou não vendo, mas o valor era muito baixo. Não tem como. Desiste <risos> e assim vai. Terceira, né? Colocada e assim por diante. Agora. A gente já está fazendo o processo né, da, da, da aquisição do, do engenheiro para fazer todos os projetos direitinho. E já na sequência aí vamos começar tudo de novo. Mas agora eu acredito que vai ser mais e aí, rápido. Todas as escolas vão ter. Todas vão ter. Todas vão ter. Porque precisa, né? Tá. Uma outra coisa também, que aí eu até eu ouvi gravação do Masso falando, e assim, eu, eu, eu preciso concordar com o Masso e acho que também é, o time que ele montou, você vem da iniciativa privada, vem com outro olhar, porque nós tínhamos até recentemente uma escola referência que era o SEMA, que era a escola que inclusive os filhos de Rico tinha uma fila de espera para estudar porque tinham um sistema avançado, de tinha uma, uhum. uma, uma colheita melhor, era tratada quase como uma elite das escolas. Sim. Aí vocês vejam, não cara, vamos padronizar isso, vamos nivelar por cima. Todas as escolas, Bom. já dá para medir isso daí, se esse efeito já deu mudança na prática, a gente vai demorar para ver essa melhora? A gente não vai demorar para ver, tá? Por quê? Nós colocamos o sistema de ensino em todas as escolas do município. Então, todas as crianças do primeiro até o nono ano já têm um sistema de ensino, um sistema de ensino top, né? Como diz o prefeito. Que não é o mesmo do SEMA, né? Não é o mesmo do SEMA, né? O, o SEMA optou por continuar com o sistema positivo, positivo, que eles já têm alguns anos, mas eles têm um custo. E os pais resolveram continuar pagando, né? Nas demais escolas, todas as outras, esse sistema de ensino, ele é gratuito. Não tem custo nenhum né, para os alunos. Então, o aluno recebe um kit, né, com as apostilas. Tudo com livros, gratuito. Tudo gratuito. Livros de literatura para incentivar né, a leitura. Tem acesso para atividades online. Então, ele é um sistema mesmo de ensino que veio para, como você falou, nivelar por cima. A gente começou no julho do ano passado e foi assim, eu vou dizer que foi uma espécie de adaptação. Esse ano a gente entrou com força total, né? então sequência realmente, então se você tem um filho lá na bituvinha e precisa se mudar e vem aqui para o Mário Weltener, ele vai acompanhar perfeitamente não vai bem, nada. não vai ter mais aquela diferença de padrão de uma escola para outra, todas vêm com esse sistema tipo particular, né? uhum. só que sem nenhum custo, sem custo nenhum. Tá. Deixa eu ver se eu consigo é, é, botar você numa fria aqui. Hum. Nós temos o ensino fundamental, né ensino médio. E, to, e sempre foi assim. Os pais compram material escolar, compram a, a roupa uniforme. uniforme. E esse ano vocês também implantaram assim. Vamos fazer para todo mundo igual. gratuito. Igual. Aquele pai que tem condições de pagar, ele não tem essa opção de comprar e esse dinheiro beneficiar só o carente mesmo, a quem pode comprar onde quiser? A gente vê que a educação tem que ser igual para todos, todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Se a educação é pública, tem que ser gratuito, independente para aquele que tem um dinheirinho lá sobrando ou para aquele que tem o seu dinheirinho contado. Né? Aquele pai que está numa situação financeira talvez é mais tranquila, ele pode sim adquirir mais um jogo de uniforme, por exemplo, com o aluno, né? Ele pode ter alguns itens a mais, mas a gente parte do princípio desta igualdade mesmo, né? Vamos pensar lá do princípio básico, né? O maior da democracia. O direito de estudar, onde todas as crianças, independente dessa dessa posição social, independente dessa condição financeira, eles são iguais. Pensa que maravilha você chegar no primeiro dia de aula, eu não sei você quando estudava, né? Mas era uma dificuldade para a mãe da gente né? comprar, por exemplo, aquela lista enorme de material. E quando comprava, a minha, por exemplo, era daquele básico, né? Aqueles os lápis de cor básico, né? Tudo básico. E a gente chegava, embora a gente não falasse isso, mas a gente chegava na escola e sempre fazia aquela rabiada de olho, né? Comparando com os colegas. pessoas são tudo crianças, né? Exatamente. Então, o que nós quisemos com isso é padronizar, inclusive, essa questão de condição dentro da nossa rede. Todos têm igual. Todos têm a mochila de rodinha, né? Todos têm a mochila das costas. Todos têm uniforme. Todos têm o kit básico para estudar. Né? Todos têm a mesma merenda. Né? Lembra a época que tinha cantina nas escolas? Quem tinha o dinheirinho, ela comprava aquele doce de... de ai, que eu até sinto o gosto na minha boca, né? Aquele gosto doce de leite que puxava. Todos podiam? Não, não. não. Hoje não tem nas escolas não mal. tem. Hoje a merenda a merenda é igual em todas, né? para todos os alunos. Claro que com exceção hum. dos bebês. Mas ela é igual para todos. Hoje mesmo eu passei lá no Anjo da Guarda. A gente foi entregar os tênis. Tênis, né? Chegou hoje nossos uhum. tênis. A gente começou a fazer entrega até com o prefeito. Quem ganhou a licitação dos tênis foi uma empresa renomada, né? Solado, né? Aqueles, ah, solado, né? Ótimo. Aquela palmilha maravilhosa dentro super macia. E eu fui levar numa escola, que é a creche ali, o Anjo da Guarda. E o almoço, eu falei, brinquei até com as merendeiras, eu falei, mas isso aqui é uma domingueira? Né? Tinha arroz, feijão, tinha frango assado, tinha maionese. Então, assim, é, a gente sabe que a alimentação também faz parte do aprendizado. Então, a criança tá quentinha, ou a criança tá fresquinha, Ei, a criança tá bem alimentada. Não dá pra gente, não dá pra gente gravar uma, a próxima lá na escola, numa refeição? <risos> vamos, vamos! Ela me deixou, tá <risos> com aí, ó. Então, hoje até o prefeito brincou, né? Ele falou, nossa, Jumina, a gente tem que vir nesses horários aqui entregar, porque é uma mar... Ah, a farofinha também tinha. Hum, uma delícia. Eu não aguento, né? Eu tenho que provar. É, então, a gente vê, todas essas condições, elas são o quê? Base. Isso tudo é uma base. Para quê? Para o objetivo final, que é a boa aprendizagem. Se o aluno não tiver com uma condição tranquila, sossegada, Se ele não tiver bem alimentado, se ele não tiver quentinho, se ele não tiver fresquinho, né? se não tiver o material básico que o vizinho tem, ele não vai conseguir ter uma aprendizagem igual. Né? E o ano, o ano passado para para esse ano já a gente começou a observar esse desenvolvimento já maior. Né? Vamos ver na próxima avaliação, avaliação que tiver. É porque nada adianta se não houver um, um, um avanço, né? Secretário, uma outra situação que às vezes me preocupa também quando eu vejo tanta, tanta coisa sendo feita, a primeira delas é a possibilidade de uma corrupção, uhum. né? de você criar, é, você tem mais ferramentas, você tem mais formas de você abrir espaço para a corrupção. Segunda, aquela corrupção que nem faz parte da, do gestor público, mas das empresas que são mal intencionadas, que tem aquele material exclusivo para licitação, entrega uma borracha que não apaga, um lápis que não tem tinta, é, a, a, o grafite ali, a caneta que não escreve. Como controlar isso? Uma vez que você tem uhum. essa quantidade enorme de alunos, a no, nossa mafra gigante, como controlar tudo isso? Fiscais de contrato, eu vou te dizer. Hoje a nova lei de licitações, ela pede inclusive um estudo técnico uhum. preliminar. Então, é, o secretário, né, ou qualquer as outras pessoas de confiança, elas têm que fazer esse estudo, colocando, inclusive, quais são os critérios de qualidade que você quer. Para o próprio sistema de ensino, a gente adotou uma técnica de licitação que não é só preço, é preço e qualidade, né, técnica e preço. Então, tudo depende de quem está ali realmente, para não receber, né. Hoje nós temos lá, eu estava observando muito na questão da merenda, às vezes vinha né, no mostruário, aquela laranja linda, aquela mimosa linda, e na hora da entrega para as escolas, a pequenininha. Né? Não, hoje nós temos uma pessoa lá que fica cuidando na hora do recebimento, inclusive da merenda. Porque a gente paga, é um dinheiro, é meu, é um dinheiro teu, é um dinheiro de todo mundo que vai para esse, esse sistema público. Então, vai da pessoa que está lá ter essa consciência na hora do recebimento. Eu cansei de devolver produto de má qualidade. Devolvemos sim. Dá um problema grande? Dá sim, mas a gente devolve. Inclusive nas próprias construções, né? que as empreiteiras fazem o trabalho e a gente vai lá e olha, mas é um pequeno detalhe. Mas se fosse na sua casa, você ia permitir? Não, não ia, né? então esses fiscais, na verdade, não precisa ser só o secretário, não precisa ser só o pessoal de compras, é a população de uma forma geral, né? hoje se a população me liga falando que ah está um, um banco do ônibus rasgado, eu vou atrás da terceirizada, para saber, ah, mas foi o aluno, poxa, mas registra então, vamos contar para esse pai, vamos pedir uma educação a mais para o filho, vamos trabalhar esse sistema todo para que todo mundo cuide, porque é o sistema público, é dinheiro público. Né? Para então... nós encerrar nosso bate-papo, que está tão bom, né? mas é, a gente tem que encerrar, infelizmente o tempo nos... é o nosso maior aliado, mas a gente tem que ser rapidinho aqui. Secretária, teria alguma novidade para 2023? Um projeto que você já possa contar? O que está que vindo por aí? O que, que nós, os pais podem esperar para 2023, 2024? Aí para uhum. 2023, nós estamos tendo a novidade agora que que é mais uniforme de novo, né? Mais tênis para a criançada. Tivemos aí também a questão do material escolar. Vamos ter mais sábados na, da família na escola. Ano passado a gente fez uma, é, vamos dizer assim, um introdutório. Esse ano nós vamos ter oito sábados da família na escola. Por quê? O que, que a gente quer? A gente quer aproximar essa família. Porque a gente sabe que, como você falou, adianta de tudo isso se não tiver uma qualidade? E nós percebemos que a qualidade, ela precisa também da parceria dos pais. O pai tem que dar uma olhadinha lá no caderno do filho. Né? O pai tem que saber o que está acontecendo na escola O pai pode ser aquela pessoa que vem nos auxiliar dando uma sugestão Então nós queremos essa proximidade né, da família dentro da escola também E a gente vai bater forte esse ano aí Em cima desse processo de tentar resgatar a família para dentro das nossas escolas Secretária, aquilo que eu não lhe perguntei a senhora gostei de falar Que não me perguntou? Poxa, a gente... Eu sou encantada pela educação, na verdade, né? Nós poderíamos ficar aqui até meia-noite, que eu ia ter assunto para a gente falar até meia-noite. Mas eu vou te dizer que apenas é uma alegria muito grande, né? A gente está tentando fazer o melhor que pode, é, dentro também das nossas possibilidades, né? Mas eu vou te dizer que hoje nós temos uma equipe muito boa, que veste muito a camisa... E a gente gosta de ver alegria nas crianças. Ver a alegria das crianças é a coisa mais gostosa do mundo. É o que mais me incentiva a cada dia a fazer mais, porque não tem preço, né? O sorriso, aquele sorriso sincero, né? Criança não mente, né? O aquele sorriso sincero da criança é a coisa mais gostosa que tem. Então, se me perguntarem em educação que eu é mais gosto dos sorrisos, quando tem algo bom, né? Você sabe que esse negócio de criança que não mente me dá um medo. <risos> Eu tenho uma de oito, e uns dois anos atrás ela chegou na escola, a professora me chamou, né? para assim, pai, a Rafa conta tudo que acontece em casa. Ai, ai, ai. Mas conta tudo, cara, esse conta, conta tudo. tudo me deu, até hoje, quando eu lembro, me dá uns cinco tipos de frio. Meu Deus, o que, que é esse conta tudo, né? É. a senhora foi a primeira, a gente começou uma série de entrevistas com os secretários, muitos países de Mafra. Depois que nós finalizar a Mafra, a gente pula para Rio Negro, mas, por enquanto, é Mafra. Ótimo. E eu queria que você deixasse esse convite para os demais seus colegas, para que venham, não fujam, né a gente bater certeza. um papo. Porque acho que é, é legal para a população claro. saber o que está acontecendo. Exatamente. Né? Ai, ah, eu tenho uma novidade ah, para te contar. Oh, eu sabia que tinha uma coisa que eu queria falar. Nós começamos este, este ano e vamos aperfeiçoar até o final do, até final do ano, eu vou dizer. Nós começamos com o pré-integral, porque o prézinho, o berçário os bebezinhos já podiam Fique. ficar o dia todo, maternalzinho 1 um e 2 também, mas o pré-1 -um e o pré-2, as crianças de 4 e 5 aninhos, era só meio período. Agora, pensa, né, a tua criança que tem 4 aninhos, você não pode deixar em casa sozinho ainda. Se trabalha, vai ter que achar algum lugar, né, para deixar ou com alguém, né, a gente sabe que... Eu, Hoje é muito perigoso isso, né? Então nós começamos a adotar o pré-integral. Já começamos com turmas lá no Beija-Flor e já estão lotadas, né? Então essa é a novidade pra gente, né? Pra nós começarmos, porque a gente sabe que lei é lei, quatro anos, cinco aninhos, tem que estar na escola as crianças, senão o Conselho Tutelar vai lá bater né? na casa... Então, a preocupação dos pais de levar as crianças, porque era só meio período, agora não precisa. Tem integral, tá? Então, essa é a novidade. A gente vai tentar abrir, a princípio, novas turmas, que tá dando muito certo ó, no Beija-Flor. Até conversei com o prefeito para nós colocar um transporte, né? Uma, umas vans para as crianças aí, para levar para lá, enquanto a gente não abre em outras escolas também, tá? deixa aproveitar o gancho aqui. Existe um problema, finais de semana, feriados prolongados, dias em que... A prefeitura né, tem um feriado, só brinca, né? feriado é na quinta, mas o feriado na, no serviço público já começa na segunda. Ah, na educação não. Mas isso aí é só se for lá na China, aqui não. Olha, secretária. Como que a gente faz para resolver esse problema? Vai ter uma proposta, uma ideia para essas. Para os pais que, que os pais que realmente uhum. precisam trabalhar e não tem com quem deixar? Cada vez que a gente vai ter, inclusive férias, tá? a gente manda, ano passado também já fizemos, a gente manda um questionarinho para todos os pais, para ver quem precisa, quantos precisam, porque dependendo da quantidade, a gente abre espaços né, em locais pré-definidos, porque também não adianta abrir todas as escolas e dar dois alunos para cada alunos, escola. Né? Então a gente pensa em alguns polos, né? para que esses pais, porque a criança também tem direito a férias, sim. mas a gente sabe que tem muitos pais que não tem onde deixar as crianças, né? E nada melhor do que a escola. Então a gente sempre faz, todo ano, faz esse questionário com os pais para ver qual é a demanda. Quantas crianças realmente não têm outra opção senão a escola. E aí a gente oferece sim. Secretária, muito obrigado, Janine, por nos receber aqui, tomar esse café comigo aqui. E uma delícia? fica à disposição para quando você quiser me convidar para mim lá na, numa escola, comer esse Já lanche. Já está convidado, <risos> com certeza. Sucesso para você, um feliz e abençoado 2023. Para nós todos. Eu fico por aqui, mas volto a qualquer momento com muito mais informação ou uma boa conversa como essa. Uhum. Obrigado. Tchau, tchau.